Uh, boa noite aos meus amados irmãos em Cristo, hoje dia 11 de julho de 2022 uh, me encontro na casa do Senhor para ministrar o estudo da palavra cujo eu intitulei o cristão e o seu fruto nós vamos orar para iniciar esse estudo para que tudo seja colocado na direção do Senhor para que tudo que venha a ser liberado aqui venha a ser conforme o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e Pai, eu me coloco em Tuas mãos nesse momento, Senhor, quero Te pedir pela Tua misericórdia que o Senhor venha, que o Teu Santo Espírito tomar esse lugar, tomar todas as coisas, Senhor. Que toda palavra que venha a ser liberada agora nesse momento venha do Teu Santo Espírito, venha do Teu trono, que nada venha a ser de homens, o Senhor não permita, Pai, que nada venha a ser confundido, que tudo venha a ser claro e cristalino aos ouvidos dos meus irmãos amados, Pai, em nome de Jesus. Eu desde já te louvo, glorifico o teu santo nome pelo que o Senhor fará nessa hora, em nome de Jesus. Graças eu te dou, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Então, uh, hoje nós vamos falar... Um pouco da palavra que está em João 15 Que é a videira e os ramos né? uh, Obviamente que o Senhor é a videira e nós somos os ramos né? Eu vou ler do 1 até o 11 E depois disso nós vamos discorrer sobre a palavra A videira e os ramos Eu sou a videira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta E todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não permanecer em mim eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Até aqui. Então assim, irmãos. Uh, no versículo 8, o Senhor coloca, Jesus coloca uh, o seguinte. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim vos torneis meus discípulos. Então, a marca do discípulo, né, nós podemos dizer que aquele que frutifica para o Senhor é discípulo do Senhor. É, o Senhor colocou aqui para nós, né? que em que deis muito fruto e assim vos torneis, meus discípulos, né? Então é uma espécie de marca, é uma espécie de uh, estigma que o cristão tem, que é o de frutificar, né? Normalmente quando nós falamos em frutificar, uh, convencionalmente nós falamos da frutificação como uma, como evangelismo, né? Uh, o dar frutos é ganhar almas, é Sim, também ganhar almas para o Senhor. Mas não somente ganhar almas, mas também é a consequência de viver conforme a nova natureza que nós recebemos. O frutificar para Deus, ele é, é muito mais do que nós simplesmente evangelizarmos. Ele é o viver de acordo com aquilo que nós temos recebido, o Espírito Santo, e essa nova natureza recriada em nós. Em Gálatas 5, no capítulo 22, nós temos claramente assim os frutos do Espírito. Né? Então eu vou ler em Gálatas 5, 22, diz assim. Mas o, mas o fruto do Espírito é amor, amor alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, irmãos, aqui nós temos uma gama enorme de uh, frutos do Espírito que o discípulo do Senhor deve expressar né? amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, enfim. Então, além do evangelizar, que obviamente que é frutificar para o Senhor, nós também devemos testemunhar de Cristo onde estivermos. Aquele que é discípulo do Senhor, aquele que frutifica... Ele frutifica onde ele está com a atitude dele. Dependendo do local onde ele estiver, da oportunidade que ele tiver, ele vai expressar o fruto que ele puder expressar. Então, esse seria um dos frutos do Espírito, um, uma das maneiras de frutificar. Né? A forma que nós vivemos também demonstra se somos ou não, discípulos de Cristo né? a palavra diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo então para ser sal da terra e luz do mundo nós precisamos fazer diferença e isso também é ser discípulo do Senhor uh, em muitas circunstâncias nós que nós nos encontramos no nosso dia a dia, em muitas adversidades, em muitas situações indesejadas, inclusive, é onde nós temos a oportunidade de expressar os frutos do Espírito. É muito fácil nós voltarmos ao velho homem, ao homem adâmico, e reagir como homem natural. Isso é a coisa mais automática que tem difícil é nos manter discípulo e frutificar, ser o sal da terra, ser a diferença daquela situação, ser a luz onde só tem treva né? Essa, esse é o desafio do discípulo do, do, do Senhor né? o Senhor nos chamou para sermos Discípulos e frutificarmos, né? Então, a forma que nós vivemos na nossa família, a forma que nós conduzimos a nossa casa, a forma que nós nos relacionamos com a nossa esposa, com os nossos filhos, a forma com que nós nos relacionamos com os nossos irmãos em Cristo, a forma com que nós nos relacionamos com o ímpio, se nós é, temos algo que as pessoas enxergam algo em nós diferente ou não <risos> perdão irmãos essa é uma forma de demonstrar o fruto do espírito né o nosso crescimento espiritual ele também determina um fruto do espírito uh, não adianta irmãos, nós temos uma vida religiosa recebermos confessarmos o Senhor sermos batizados passarmos 15 anos ouvindo a palavra e a palavra não transformar a nossa natureza o grande milagre que o Senhor faz na vida de um homem é transformar a criatura adâmica em filho de Deus, esse é o grande milagre que Deus faz. Então, nós temos a oportunidade sempre de sermos um milagre. Eu, quando converso assim, muitas vezes a gente, eu converso com amigos uh, próximos assim, né, e daí eu, eu sempre digo assim. Eu sou um milagre, porque a transformação que Deus fez na minha vida, ela é tão extraordinária, é uma coisa tão sem precedentes, tão inimaginável, que só por um milagre. Mas esse milagre da transformação, ele é um fruto do Espírito. Nós precisamos nos modificar, nós não podemos continuar carnais naturais nós precisamos transformar nossa natureza e essa, e essa transformação obviamente que ela vem pela palavra e ela vem em sermos cooperadores da obra de Deus né como que nós cooperamos com o Senhor nessa obra jejuando, orando nos colocando à disposição do Senhor né naquilo que o Senhor tem nos requisitado né é dessa forma que nós cooperamos, não nos endurecendo para as provas que o Senhor coloca na nossa vida. Todos nós somos provados, irmãos. Eu digo assim, ó, ninguém é aperfeiçoado na bênção. Isso não é uma frase minha, obviamente. Todos nós vamos passar pelo fogo e, e o que é madeira, feno e palha vai ser queimado. Vai ficar o que é só o que é precioso, só o que suportou aquela situação. Então, para que nós nos aperfeiçoemos, obviamente que, que Deus vai mandar provas. Deus vai mandar provas, porque nós, não, nós, nós jamais seremos aperfeiçoados na bênção. Se, não, se nós chegarmos na igreja e formos somente abençoados, nós vamos permanecer exatamente como nós estamos. Nós precisamos da tribulação, nós precisamos... Da tribulação para aprender como suportar a, aquilo que vem para nós, estando com Cristo, nos alinhando com Jesus Cristo, orando, jejuando, nos colocando na posição que Deus determina que nós estejamos. Né? Então o nosso crescimento espiritual... A nossa mudança de natureza, ela é, sim, um fruto do Espírito, muito significativo. Em João 15, 5, né, no, no, no, no versículo 5 dessa passagem, diz assim... Eu sou a videira, vós os ramos... Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, nós, nós uh, podemos pegar esse versículo aqui e nos perguntar assim, o que significa permanecer em mim e eu em vocês? Né? Como que eu permaneço no Senhor? Eu permaneço no Senhor tendo um relacionamento diário com o Senhor. Eu permaneço no Senhor, o Senhor permanece em mim, eu tendo anelo com Jesus Cristo eu tendo anelo com o Senhor eu estando anelado eu tendo comunhão plena orando jejuando quando uh, eu receber a ordenança do Senhor uh, estando sempre atento para as coisas do Espírito não me deixando levar por aquilo que é carne por aquilo que é carnal por aquilo que quer me levar de volta de volta a posição de homem adâmico. Então, uh, o relacionamento com o Senhor é o que determina o permanecer em Cristo. E Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada novo sem Jesus Cristo. Nós vamos fazer as mesmas obras que nós fazíamos sendo criatura. Para que nós venhamos a nos tornar discípulos dar fruto, ser filho, nós precisamos de Jesus Cristo em nós, nós precisamos da palavra, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do jejum, nós precisamos da oração, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, todos os dias, a todo momento, para que nós possamos nos tornar discípulos e dar fruto. E para que a gente uh, venha a ser reconhecido dessa forma, como discípulo do Senhor, tem aqui uma passagem em Atos, que eu quero compartilhar com os irmãos, que diz assim, ó, em Atos 4,13, fala o seguinte, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, a conduta de Pedro e João entregava que eles eram discípulos de Jesus, pela atitude deles, pelos frutos que eles entregavam, né? Aqui fala claramente que eles eram homens incultos. Ó, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, incultos admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, era visível aos olhos de todos aqui no Sinédrio, né, os fariseus, que aqueles homens tinham andado com Jesus, porque eles expressavam os frutos do Espírito, né. Eu quero ler uma outra passagem que os irmãos que está no livro de Lucas, capítulo 18 que é a parábola do fariseu e do publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma... Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, a nossa vida ela deve servir para glorificar a Deus, né? Uh, eu quero ler só mais uma passagem antes de voltar aqui nessa, na parábola da figueira em Tiago 4,6 fala exatamente isso Tiago 4,6 diz assim ó, antes ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a nossa vida, ela deve servir para glorificar o Senhor. Como fala aqui, essa parábola que nós estamos estudando. Em João 15, 8, diz assim, Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos torneis discípulos. A nossa vida, irmãos, ela, as nossas atitudes, uh, o nosso falar, o nosso agir, tudo isso que nós já conversamos sobre... Aquilo que nós expressamos deve ser para glorificar o nome de Deus. Porque nós, quando recebemos essa marca de discípulo, quando nós ah, nos auto-intitulamos cristãos, nós temos a responsabilidade de agir como tal. E o cristão tem a responsabilidade de glorificar a Deus de tudo que ele fizer, ele fazer para Deus que ele não venha fazer para ele mesmo que ele não venha fazer uh, para se exaltar para se achar bom como esse fariseu dessa parábola que orava de si para si mesmo, a oração dele nem chegava em Deus porque ele estava orando para ele mesmo agradecendo que ele não era igual ao pecador ele não conhecia, ele não, os olhos dele estavam vendados ele não conseguia reconhecer pecado nele, ao contrário do publicano que só via pecado nele. Né? Jesus disse, esse desceu justificado para casa, porque ele pediu perdão pelos pecados, ele reconheceu a natureza humana dele. Então a nossa vida ela deve servir para glorificar o Senhor em todas as áreas, em tudo aquilo que nós fizermos e quando nós nos equivocarmos, a palavra também ensina que nós temos advogado diante de Deus, que nós podemos confessar os nossos pecados, que nós podemos pedir perdão, que nós podemos nos reconciliar, refazer a, a nossa aliança com o Senhor, todos os dias se for necessário, mas é óbvio que o Senhor não quer isso, o Senhor quer que nós venhamos a frutificar, nos tornar discípulos dele e glorificar a Deus, todos os dias, né? sendo humildes, sendo é, longânimos, expressando os frutos do Espírito que nós lemos lá em Gálatas 5. Né? <coughs> é, aqui nessa mesma parábola, né, na mesma parábola que nós estamos estudando, tem um versículo bem interessante que diz assim, ó, no 2, diz assim, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, ou seja, quando nós estivermos frutificando para Deus, quando nós estivermos na posição que Deus determinou, ou que nós venhamos a... Uh, o Espírito tenha nos tomado de tal forma que nós venhamos a viver em comunhão plena com o Espírito Deus naturalmente retira aquilo que não é da vontade dele e vai acrescentando mais e mais do seu Espírito para que nós nos tornemos mais espirituais para que nós venhamos a frutificar mais ainda para o Senhor né, então a uh, nós somos limpos e frutificamos, produzimos mais fruto ainda. Né? Uh, existe um, uma, uma correlação assim, bem interessante nessa, nessa parábola, que é a seguinte, a árvore, ela produz o fruto. Ela foi uma semente que foi plantada, cresceu... E frutifica, mas ela em si, ela não usufrui do próprio fruto, ela não se beneficia do seu fruto, quem se beneficia do seu fruto são os outros, aquele que vai se alimentar do seu fruto ou a semente que vai cair na terra e vai se tornar uma nova árvore, a árvore ela não se beneficia do seu próprio fruto e assim, Uh, como essa árvore nós devemos viver nós não devemos ter em mente que nós venhamos a nos beneficiar daquilo que nós venhamos a fazer para Deus, porque é Deus quem vai nos recompensar porque o nosso galardão ele está nas mãos do Senhor porque aquilo que Deus tem para nós a coroa da vida a vida eterna a filiação etc, etc isso é Deus que vai nos dar no tempo dEle, não quando nós queremos, não quando nós desejamos. Então a nossa missão como discípulo do Senhor é frutificar e ter a tranquilidade de que a árvore não se beneficia do seu fruto. O seu fruto ele vai servir para muitas coisas. Talvez a semente vai cair no chão... Vai nascer uma nova árvore que vai frutificar mais ainda, que vai frutificar mais adiante. Então a árvore não se beneficia dos seus frutos. E assim nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós não devemos uh, ter esse anelo de nos beneficiar. Né? Deus nos abençoa. Uh, existe uma palavra em Deuteronômio que, que fala é, que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, vou ler para os irmãos. Eu tenho o no nome vinte e oito, diz assim. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas bendito o teu cesto e a tua amassadeira bendito serás ao entrares e bendito ao saíres então nós não precisamos irmãos correr Atrás daquilo que Deus tem para nós, Deus tem o maior prazer em nos abençoar. A palavra é clara, se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós formos a videira, se nós estivermos ligados na videira, nós recebemos a seiva e nós vivemos por essa seiva nós vivemos por essa palavra nós completarmos a nossa parte de discípulo dando fruto sendo discípulo do Senhor, nós não precisamos nos preocupar com a nossa vida, com o nosso futuro com aquilo que está por vir porque Deus cuida de nós o Senhor cuida de mim o Senhor cuida de ti a nossa parte é discípulos do Senhor <risos> frutificando sendo um ramo que dá fruto sem nos preocuparmos em usufruir desse fruto amém irmãos eu Creio que era isso que o Senhor tinha para liberar nessa noite. Eu quero agradecer, orar e agradecer ao Senhor por esse momento que nós tivemos. Amado Deus e Pai, eu quero nesse momento, Senhor Deus, te agradecer por toda a palavra liberada nesse estudo, Senhor. Onde o Senhor nos ensina a viver como a, o ramo enxertado na videira, que no qual nós podemos receber da Tua seiva, no qual nós podemos receber da Tua vida, do qual nós podemos receber da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que nada que venha ter sido falado aqui venha a ser confundido. Que tudo venha a ser claro e cristalino aos meus irmãos, que o Espírito Santo venha revelar tudo a cada um deles. Em nome de Jesus. E eu te agradeço, te louvo, Pai amado, por tudo que o Senhor falou conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.